Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer um vlog de leitura da série Corte de Espinhos e Rosas da Sarah J. Maes. Uma coisa que eu nunca imaginei que eu estaria fazendo, mas vamos lá. Basicamente, hoje, no dia 22 de abril de 2021, vai ter a live de revelação de brindes e da pré-venda do Corte de Chamas Prateadas, o quarto livro da série, basicamente o quinto livro lançado, é uma loucura isso daí. E eu vou apresentar essa live junto com a Ana Rosa lá na Record, e eu vou levar vocês para vocês fazerem essa visita até lá. E enquanto isso eu vou começar a ler, eu estou aqui já no Kindle, com o primeiro volume, e se você não me acompanha lá no Instagram, eu postei no Instagram dizendo que eu estava pensando em ler a série e aí várias pessoas falaram assim, leia por favor, é muito bom, e aí eu vou ler pra ver no que vai dar basicamente, vocês aqui vão me acompanhar nesse vlog, igual eu fiz com o vlog lendo o Povo do Ar e hoje eu vou ler o máximo possível, são 10 e meia da manhã, eu vou para recorde às três, e aí vamos ver até onde eu vou chegar nisso daí Cheguei no capítulo 4, estou em 8% do livro, e até que tá legal, eu tô gostando muito dessa vibe medieval, uma coisa bem feudalismo. Ainda não entendi muito bem pra onde que a história tá indo, é, a escrita da Sarah realmente está sendo muito legal, tô gostando dessa coisa de desenvolver a história de uma maneira diferente, voltada ali nos personagens. A Feire, ela é uma trouxa, né, no caso, porque a menina aí tá sendo submissa pra família inteira. E a Nesta também é outra que eu entendo mais ou menos o porquê que ela tá frustrada, né? Porque aparentemente, pelo que eu entendi, ela era rica e aí ela ficou pobre e aí ela não quer ser pobre. Mas meu Deus, deu dar um murro na cara dela, cara. Cheguei no capítulo 7. Estou em... carregando 14% do livro E tô gostando bastante, agora realmente eu entendi qual é o lance, né A Feire, ela foi capturada Porque ela matou um férico É, Feire, férico E agora ela vai ter que viver lá no mundo dos féricos No mundo dos grão-féricos Não sei, eu não, não entendi a diferença ainda muito bem Mas ela tá lá nesse lance São 1 h 15 e eu vou almoçar e vou me arrumar para ir lá para recorde. Eu vou um pouco antes, na verdade, porque tem outras coisas para fazer, além de arrumar as coisas para live. Eu vou terminar de almoçar, vou voltar ali um pouquinho e no caminho até recorde também vou ler. Então vamos ver até onde eu chego nesse primeiro dia de maratona de Acotar. Agora sim, estou prontíssimo, já esperando aqui para ir para recorde e estou aqui já com todas as minhas coisas, inclusive com a minha mochila de corte que foi dada de brinde da, da pré venda do box estou indo para arrumar as coisas para live e vocês vão me acompanhar nesse caminho Prontos para a live do ano! Amo! <risos> <risos> é, um fazer. Olha o meu vlog E falta 10 Gente, minutos a live 10 minutos vou explicar a dinâmica, é só pra né, reforçar a gente, tá lá, é os ó. bastidores da loja. Olá meninas, meu Deus. Eu cheguei em casa e ainda tô incrédulo do que está acontecendo, do que aconteceu. Eu só sei que agora eu fiquei com muita vontade de ler, porque assim, esgotou a pré-venda inteira em uma hora. Isso nunca aconteceu. Eu acho que na história do Brasil Deve ser porque esse negócio é bom, não é mesmo? Então eu vou ler, mais empolgado ainda agora Hoje provavelmente eu não vou conseguir ler, são 10 horas da noite Eu cheguei em casa agora e peguei o primeiro livro pra ler físico Então hoje eu vou tomar banho e vou dormir, foi muito louco essa live E eu tô muito, muito feliz, foi realmente muito legal A gente fez a live num lugar diferente do que normalmente a gente faz, que é no estúdio mesmo Dessa vez a gente, como queria fazer um fundo verde A gente teve que fazer é, numa outra, num outro lugar e Criamos um estúdio novo e foi super, super, super legal E foi... muito louco Deu 9 mil pessoas ao mesmo tempo Bom dia, estou aqui no dia 23 de abril de 2021 e estou aqui para ler mais um pouco de Corte de Espinhos Rosas Ontem acabou que eu disse que eu não ia ler de noite, mas eu li <risos> Eu li mais... acho que 20 páginas Estou na página 95 agora E... já aconteceram algumas, algumas novas coisas, mas... O livro ele começou meio parado, aí ficou muito, muito, muito acelerado Tava gostando muito, aí foi esse momento que eu tipo, li muito E aí agora ele desacelerou de novo mas eu imagino que logo logo as coisas vão começar a acontecer Porque tá dando indícios de que coisas vão acontecer Eu não posso dar muito detalhe, né? Porque spoiler Li agora até o capítulo 14, parei bem no iniciozinho E já estou na página 130 Até que tô fazendo um progresso até que, ó, bem bom e estou gostando bastante da história, agora parece que realmente entramos no momento em que Ela vai descobrir mais sobre o mundo férico e a história e coisas assim é, Estamos começando a descobrir, na verdade, que existem outros lugares desse universo Não só, né, no, no, onde ela iria, é, no palácio, que ela tá Então tô ficando bem empolgado, bem curioso, na verdade Bom dia, são nem 7 horas da manhã e eu acordei para ler antes de trabalhar Que eu voltei de férias eu estou na página 250 e alguma coisa Passei um pouco da metade do livro é, E agora eu acho que eu estou entendendo para onde que o caminho da história está indo Porque de fato agora a gente está começando a entender é, O passado do pessoal, né, os seres esféricos E estão aparecendo novos personagens, então... Algo está vindo aí Eu estou aqui no capítulo 27 e eu já li bastante coisa Eu, eu sumi né não, não fiz nenhum vlog esse fim de semana Mas eu já li algumas coisas também Mas eu não tô achando ele tão frenético Quanto o início Ele deu uma mornada Mas eu tô gostando mesmo assim De qualquer forma eu vou ler mais daqui a pouco É continuar, porque realmente parece que agora o ritmo vai dar uma acelerada desde que ela começou a entender mais sobre os seres esféricos, o livro tem ficado cada vez mais frenético, então eu acho que vai continuar assim então veremos aí no que caminho isso vai dar Acabei de chegar no capítulo... 33, literalmente na página 300, meu Deus do céu, o caos, menino. Eu acho que esses dois últimos capítulos que passaram, realmente, explicaram muita coisa. É, ainda tinham muitas pontas soltas na história, principalmente com toda essa confusão de quem eram os verdadeiros vilões, e também o que, que era, de fato, essa maldição, e esse capítulo 32, especificamente, literalmente, explicou tudo... E eu já suspeitava de algumas coisas... Principalmente por saber é, da inspiração da autora... Do que, da onde que ela teve essa inspiração pra escrever essa história... Então não fiquei 100% surpreso... Eu fiquei 90% surpreso... Porque realmente não imaginava que fosse ser uma coisa tão grandiosa... E eu gostei muito que a história... Ela tava sendo construída esse tempo todo pra chegar nisso... Nessa explicação... E ela simplesmente escondeu isso o tempo inteiro... Eu realmente fiquei muito chocado mesmo... Porque eu tava o tempo todo tentando entender onde que essa história iria chegar E assim, demorou 300 páginas pra realmente ela dizer Ok, esses são os vilões, esse é o plot Esse aqui é, é o que vai acontecer no futuro Pelo menos eu imagino, né? Porque tem aí 130 páginas é, Pra resolver agora esse problema que foi apresentado Bom dia, eu passei agora eu acordei e já comecei a ler, eu tô, tipo, muito no finalzinho, eu passei da página 205 350, então faltam menos de 100 páginas pra eu terminar de ler esse livro, e agora as coisas estão ficando muito realmente frenéticas, eu tô, tipo, meu Deus, eu acho que hoje eu consigo chegar bem, bem, bem no finalzinho, e acho que termino o livro amanhã, se tudo der certo. Gente, eu peguei o livro para ler agora, né, eu terminei de trabalhar, peguei o livro para ler e cheguei no final, faltam 10 páginas para eu terminar de ler, literalmente aqui ó, 10 páginas, e aí eu parei para gravar o vlog, porque senão o vlog literalmente ia começar já comigo terminando o livro, então assim, muita coisa aconteceu nesse final, eu tô ainda meio, não sei se comprei esse final, enfim, só para avisar de que tô terminando, e assim que eu terminar, eu volto pra falar com vocês mais sobre isso. Olá, Brasil! São... 10 e meia da noite, terminei de ler o primeiro livro. E foi o que eu falei no último take, eu confesso que eu não... Esse final, na verdade, o que me incomoda nele é porque tudo aconteceu muito rápido. Ela passou 300 páginas andando no meio da floresta, sem desenvolver muita coisa da história e desse universo em si falando muito do básico e aí do nada tudo acontece tipo, do nada mesmo. Surge uma vilã dentro da história e aí começam vários outros desenvolvimentos e aí explica mais sobre esse lance da maldição mas eu achei que ficou tudo muito jogado A vilã em si não me convenceu Ela tem uma proposta E no fim ela só é má Porque ela é má, sabe? Não tem um motivo pra ela ser má E também não me convenceu Essa mudança repentina da Feyre Em que, do nada, ela virou uma mega guerreira E... enfim, né? Tudo bem que ela era caçadora Antes de ela ir pro mundo férico Mas ela ficou muito tempo sem caçar E muito tempo sem treinar Então, minimamente, tipo, ela desaprendeu muita coisa E fora que no final do livro ela tem umas atitudes assim que... Ninguém teria essas atitudes se você não treinasse então eu achei isso muito suspeito e outra coisa também que não me convenceu foi realmente o romance, tipo o romance entre os dois personagens principais, a Fairy e o Tanlin, é, até tava tipo indo bem, eu tava minimamente gostando, mas no final eles do nada tem um amor incondicional em que tipo não. O romance em si, até tudo bem, poderia eventualmente vir a acontecer e ser realmente essa coisa surreal e incondicional, mas eu achei que foi tudo muito rápido. E o pior de tudo é que esse final do livro, ele precisa acontecer por conta desse amor incondicional. Então o fato dela não ter conseguido me convencer que esse amor incondicional existe me deu uma certa prejudicada aí nesse final. Mas, de qualquer forma, eu amei o universo. Eu realmente gostei muito desse universo férico que ela criou. Então, isso é o que tá me fazendo querer continuar a ler os livros. Então, eu vou, sim, continuar lendo os livros. Inclusive, já vou até pegar o segundo livro pra começar agora mesmo. Então, é isso. Eu espero gostar mais do segundo livro. Inclusive, muita gente diz que o segundo livro é melhor do que o primeiro. Então, eu estou na fé de que realmente isso daqui vai melhorar. Eu acho que esse vlog já está bem grande. Então, eu acho que eu vou encerrar esse vlog por aqui. Me digam aqui nos comentários, então, o que vocês acham. Se vocês querem que eu grave vlog lendo a série inteira, né? Aí eu posso dividir em vários momentos. E é isso. Se você já leu a série, me comenta aqui embaixo qual é a sua opinião. E eu realmente estou muito curioso para ler os próximos. Se você quiser ler também Nessa Aventura Junto Comigo, aqui na descrição vai ter o link para todos os livros lá da Amazon. Inclusive também para o Box. Confesso que o Box me deu um gás muito grande para ler, porque o Box é muito bonito. Então super me convenceu. Fui facilmente vendido ali por uma arte bonitinha. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva que no canal você ainda não é inscrito, né? Não sei vai se é que você surgiu aqui agora. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!